Eu sei que toda a base de conhecimento que tu hoje tens numa internet, boa ou má, é uma base que é uma, coisa, é uma coisa infinita, não é? É uma grande revolução para gerações, por exemplo, nossa, a nossa geração. Para os miúdos já não é, não, já é tudo dado um pouco de bandagem mas eu acho que a nível de conhecimento é, é magnífico, é magnífico, porque assim, seja o que for, tu, se tiveres vontade e empenho, realmente, não é acreditares no que, a primeira coisa que tu encontras quando vais à Google e uh, acreditas naquilo logo primeiro. Não, se tiveres realmente vontade de saber, de conhecer, de, de explorar, de, de ir à procura, uma revolução, uma coisa, já, já tem sido durante os anos e continua a ser e cada vez mais dão-te os meios uh, de, de, de realidade aumentada, dão outros, outros meios inclusivamente para tu adquirir ainda mais. Não sei onde é que a gente vai parar, mas, mas efetivamente uh, é revolucionário. Uh, acho que não é... a internet felizmente vai-se desenvolvendo para o bom e para, e para o mal não é? Uh, mas felizmente nunca parou ali, não há sempre coisas a acontecer e tu uh, eu provavelmente porque trabalho nessa área uh, tento vasculhar muito uh, até perceber de onde é que são as fontes quem é que publicou o que é que se publicou uh, portanto acabo por fazer um trabalho de pesquisa naquilo daquilo que eu preciso faço um trabalho de pesquisa e, e, cuida, e com cuidado, porque realmente encontro-se muita coisa que não interessa. Mas, a nível de conhecimento, é, realmente é uma arma enorme, enorme, muito forte, é uma revolução mesmo, é uma revolução.